Para Mário Quintana, o amante das estrelas absortas, das ruas desertas como eu e das cantigas que o vento traz. Ah, a rua dos cataventos envolve mistérios do vento. A rua dos cataventos nascentes loucas do véu sedento. A rua dos cataventos estradas sujas e sem movimentos, na rua dos cataventos, suores e jogados ao relento, a rua dos cataventos, meus miseráveis mistérios, jogados ao rebento, ao relento, coitada da moça, da janela noturna eu vejo, enclausurada num convento, ah, na Rua dos Cataventos...